Vou tocar para você ouvir agora, o canto do bicudo é show, original. Nós fizemos umas modificações, colocamos aqui algumas coisas que eu vou explicar para você. Mas antes, escute o canto, entenda as notas para que você consiga ver toda essa nossa sequência. Aqui na tela do computador, eu vou apertar o play para você escutar agora, esse bicudo maravilhoso, o canto do bicudo é show, original. Escute aí para você entender e daqui a pouco eu volto mais falando sobre esse canto. Entenda o que foi que nós fizemos aqui nessa nossa edição. Para você entender, já colocamos aqui no começo das cantadas os pialados de alerta que mostra o pássaro que o canto vai começar. Em seguida, nós colocamos de canto para canto aqui um espaço em média de 24 a 23 segundos de canto para canto. Observe que tem aqui os espaços de canto para canto. Olha só, a média é de 33 segundos de canto para canto, 24, 25 Vai variando aqui para não ficar aquela coisa rotineira, né? E é isso, pessoal. E o importante, porque eu quero dizer para vocês, começa o canto com três cantadas mais curtas para impregnar na cabeça do pássaro o aprendizado do canto, né? E em seguida ele vem aqui para uma cantada um pouco mais comprida, já tendo os pialados de alerta, uma mais, mais longa, né? Outra mais longa, e assim ele vai prosseguir. Ele vai prosseguir até aqui, aonde ele finaliza com a cantada também mais curta. Esse aqui é o módulo. Observe que esse aqui é o módulo, e esse módulo ele vai se repetir durante 30 minutos. Ele vai se repetir durante 30 minutos até chegar aqui nos 30 minutos, e aí nós fizemos três edições. 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio. Também fizemos 30 minutos de canto. 15 minutos de som de água de rio e também fizemos uma outra terceira edição com 30 minutos de canto, 15 minutos de som de ondas do mar. Todas essas edições aqui você vai receber elas no formato de WAV 44.1 QHZ 16 bits, e também fazemos um segundo arquivo idêntico no formato de MP3 com 320kbps. Então, essas edições você consegue baixar elas facilmente aí, colocar no seu pendrive, colocar no seu cartão de memória e fazer o uso com arquivo de qualidade, um arquivo pronto, programado, para ensinar o seu pássaro a aprender o canto. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o canto do bicudo o bicudo é show esse canto nós fizemos umas pequenas modificações colocamos ele normalizado regularizamos as frequências preparamos eles enfim preparamos ele enfim para que você consiga encartar o teu pássaro aí com a com a mais absoluta certeza eu espero que você tenha curtido eu espero que você tenha gostado e se você ainda não é inscrito aqui desse canal se inscreva no canal deixa o like no vídeo comente estou aqui sempre atento ao que vocês têm falado aqui no nosso canal. Forte abraço a todos vocês, até o um próximo vídeo.